Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e eu recebi um pedido da Lúcia para ensinar-vos a fazer lock screens com as vossas séries preferidas e eu pensei, seria super interessante eu ensinar-vos isso e ensinar-vos a colocar os ícones criados por nós no vosso telemóvel, ou seja, vocês podiam criar um ícone específico para o ícone das mensagens e podiam pôr lá a vossa personagem preferida, por exemplo. Achei que seria divertido e achei que vocês iriam gostar. Por isso, se vocês quiserem saber como fazer, é só continuar a assistir e espero que gostem! Vamos então abrir o Pixar, de carregar no botão cor-de-rosa com mais e carregar no botão de desenhar. Agora vamos escolher a opção Tela, que é exatamente a medida que nós queremos para colocar no fundo do nosso ecrã. Agora vamos carregar no penúltimo botão para adicionar uma foto e eu vou adicionar esta foto de cassete e agora vocês podem adicionar a quantidade de fotos que vocês quiserem e fazer uma colagem mas eu queria fazer um fundo mesmo muito simples, por isso vou usar esta imagem e vou adicionar um texto a dizer 30 reasons why e para isso vocês só precisam carregar um botão de texto, escrever o vosso texto, escolher o tipo de letra que vocês gostam mais e poder adicionar o sítio onde que vocês querem que o texto fique e é tão simples quanto isso. Agora só basta guardar a foto, depois abrir a foto, carregar no botão dos três pontos, clicar em definir imagem como e eu vou colocar como lock screen, ou seja, vou clicar no último botão e vamos ver como é que ficou. Ok, agora vou usar mesmo uma foto original da série. Por isso vou a PixArt, vou carregar no botão cor-de-rosa com o mais, vou clicar em desenhar, mas agora vou a camadas e vou clicar no mais e vou clicar em camada de foto e vou adicionar uma foto da série. E para lhe dar outro toque vou adicionar também texto como anteriormente, por isso é só clicar em texto, escrever o texto, escolher o tipo de letra que vocês gostam mais e guardar. Agora vamos fazer exatamente a mesma coisa para colocar como imagem de fundo e este foi o resultado. Agora vamos à parte de criar os nossos ícones personalizados. Eu vou-vos dar três exemplos só para vocês verem que tipo de ícones vocês conseguem fazer. O primeiro vai ser muito simples, só vamos apixar, carregar no botão mais e agora no botão de desenhar vamos fazer uma medida personalizada, por isso escolham a opção de personalizar a vossa medida e eu vou colocar 200 por 200 para ficar um quadrado pequenino. Agora vou a camada, vou a mais e vou clicar em camada de foto e vou adicionar a foto e este vai ser o primeiro exemplo, e como vocês veem é muito simples, eu vou primeiro vos ensinar a fazer os ícones e depois vou-vos mostrar como colocar no vosso telemall. Vamos para a segunda opção e agora eu vou clicar na borracha e vou apagar o fundo para ficar com fundo transparente e vou guardar a minha imagem. E para o próximo exemplo vou colocar um texto para vocês verem que também podem personalizar com o que vocês quiserem, com stickers, com texto, qualquer coisa. Agora que nós temos os nossos ícones preparados, temos que os colocar no nosso telemóvel. Para isso vamos precisar de ir à Play Store e descarregar uma aplicação que se chama Awesome Icons. Vamos instalar e foi mesmo muito rápido, por isso vamos carregar no botão abrir e como vocês veem, tem todas as aplicações que vocês têm no telemóvel, por isso é só carregar num, carregar no segundo botão numa secção que diz ícone, carregar na opção Picture, escolher o nosso ícone, e fazer isso para todas as outras, e estes são os resultados finais com os nossos três exemplos. E aqui tenho mais alguns exemplos de ícones que vocês podem criar. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial, e já sabem, vocês podem personalizar o vosso telemóvel como quiserem, e espero que este tutorial vos tenha ajudado a fazer isso. Se tiverem pedidos como a Lúcia, deixem nos comentários para eu poder responder, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e vemos amanhã. Não se esqueçam de subscrever, deixar o like e ativar a campanha para receber notificações sempre que eu publico um novo vídeo, que agora é todos os dias é isso.